Oi galera, meu nome é Diego. Eu vim aqui falar dos meus resultados sobre o tesão de vaca. Se você tá querendo comprar ele, fica até o final do vídeo que eu tenho um aviso muito importante pra você. É, já vou deixar bem claro aqui que o tesão de vaca é muito bom, muito bom de verdade mesmo. É, valeu muito a pena eu comprar ele. É, já vou deixar o link oficial dele aqui no primeiro. Vou deixar o site oficial no primeiro link da descrição. Se quiser dar uma olhadinha lá. Mas enfim, eu estou usando o tesão de vaca há dois meses. É, dois meses atrás eu comecei a pesquisar sobre, né? Eu tenho um relacionamento de dois anos E a gente já estava com um relacionamento muito desgastado Por conta de pouco sexo Sexo eu acho que é no mínimo 60% da relação E minha namorada trabalha de dia e estuda de noite Então a gente não fazia muito sexo Ela chegava muito cansada E... Isso daí tava desgastando muito o nosso relacionamento. Quem é casado ou namora. Sabe que isso daí desgasta muito o relacionamento mesmo. Sexo é muito importante no relacionamento. Não só o sexo, mas o sexo também é muito importante no relacionamento. Então isso daí estava desgastando muito nosso relacionamento. A gente tinha. Ela tinha visto um um anúncio no Facebook sobre esse tesão de vaca é, que aumentava a libido, aumentava o apetite sexual e tudo mais. Aí ela me falou, a gente foi ver no YouTube, vimos umas pessoas falando sobre o produto, entramos na página de venda dele, vimos lá o modo de usar, que você pingava 10 gotinhas a cada 100ml de água e em 5 minutos ele começava a fazer efeito, tem garantia, ele chegava numa embalagem super discreta e ele é 100% natural e, e aprovado pela Anvisa, revisado, ele não, não tem efeitos colaterais nenhum. É muito bom mesmo. É, então a gente começou a usar ele faz dois meses que a gente comprou. A gente não acreditava muito assim, né? Mas a gente não tinha nada a perder. Nosso relacionamento estava muito desgastado já. Então a gente comprou ele. A gente usou a primeira vez, meu, e deu muito certo. É muito bom mesmo. Dá muito tesão, dá muito tesão de verdade. O nome já fala. E no site oficial está escrito: é Pingô Comeu. E é verdade, pingou, meu Você pode pingar em bebida alcoólica, suco, água, qualquer bebida Meu, se pingar, a menina fica louca pra transar com você Acho que qualquer menina fica louca pra transar se você pingar na bebida dela Então a gente comprou, tô usando, a gente usou a primeira vez, foi muito bom Tô usando, a gente não usa todo dia, mas de vez em quando a gente tá usando ele Pra aumentar o apetite sexual, mesmo daquele fogo e é muito bom não me arrependo o aviso importante que eu tenho para vocês não compre no mercado livre lx em outro site porque estão falsificando muito esse produto como ele está sendo muito vendido aqui no brasil estão falsificando muito tem muito safado na internet você sabe como que é você não sabe quem é a outra pessoa que está do outro lado então só compre pelo site oficial dele que é a site do fabricante 100% seguro é, qualquer coisa eles reembolsam seu dinheiro mas não tem problema nenhum ele chega numa embalagem super discreta você pode mandar no seu serviço qualquer lugar então eu só vim aqui para dar esse aviso para vocês eu vou deixar o site da onde eu comprei no primeiro link da descrição aqui é 100% seguro é, dá uma olhadinha lá na página de vendas se você se interessar então eu só vim aqui para ajudar quem realmente precisa dar meu depoimento espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima galera